Quando a gente lê esse nome aqui, Golden Axe, logo de cara a gente pensa no beating up mais importante da SEGA. E se você voltar um pouquinho no tempo, você entende por que, que ele é tão icônico. Afinal, todos os outros brigas de rua eram focados em gangues. E parecia que a gente estava num filme dos anos 80, não é verdade? Pode reparar, Double Dragon, Final Fight, Streets of Rage, Renegade e tantos outros que tem exemplos pra caramba. No entanto, Golden Axe era medieval. No vídeo de hoje a gente vai descobrir juntos não apenas sobre um Golden Axe Nós vamos saber sobre todos os jogos lançados E vamos descobrir juntos a importância de cada um dos jogos da série durante aquele período Do melhor ao pior, o pior você já até sabe qual que é né? Então, bora! a era medieval nos beating -ups. desde que foi lançado para os arcades em 1989 Golden Axe se tornou rapidamente um dos jogos mais populares da SEGA a empresa já era experiente no mercado mas ainda não tinha emplacado um grande título de beaten up, estilo que dominava os fliperamas naquele período. Aliás, foi também nesse ano que um dos maiores representantes do gênero, o jogo Final Fight, ganhou o mundo. Golden Axe foi lançado meses antes e já tinha ali encontrado seu espaço, tomando como referência clássicos do estilo, como por exemplo Double Dragon, adicionando fantasia medieval e trazendo figuras emblemáticas, como dragões, cavaleiros, duendes e feiticeiros. O jogo da Sega tentava alçar voos ainda maiores, sendo mais ambicioso e imaginativo, e acima de tudo, proporcionando diversão em estado bruto. Se o título da Capcom era mais refinado e trazia uma jogabilidade mais fluida, Golden Axe possuía um visual único e abordava temas que jamais outro jogo havia feito. Tínhamos guerreiros empunhando machados e espadas. Lutávamos com amazonas seminuas e inimigos montados em dragões, e confrontávamos hordas de inimigos, isso fez com que Golden Axe tomasse emprestado a pegada dos clássicos cult medievais dos anos 70 e 80, porém com a estética dos filmes B americanos, como por exemplo, o príncipe guerreiro e Conan, o bárbaro. Víamos ataques mágicos poderosos, que cortavam os inimigos em pedacinhos, algo que nunca tinha sido feito antes, além de cenários belíssimos, com castelos, ravinhos, e arenas enormes que nos levavam para lugares inexplorados ou mesmo a possibilidade de voar nas costas de uma águia gigante igual acontecia no conto O Hobbit, com tudo isso suando novo e funcionando muito bem no entanto, para chegar nesse resultado houve muito estudo e preparação, trouxeram ideias tiradas de variadas mídias e empreender uma jogabilidade mais direta, tanto pelo enredo da campanha, quanto pela estética mais rústica, gerando assim diversos ports, continuações e remakes ao longo dos anos. Mas de onde veio a inspiração de tudo isso? Golden Axe é um jogo criado pelo conceituado designer japonês Makoto Uchida, que já havia entregado outro clássico da SEGA, Altered Beast, de 1988, com este sendo inspirado na mitologia grega, por sinal, o pedido para o Utida fazer Golden Axe, aconteceu justamente na fase final do desenvolvimento de Altered Beast. O chefe de produção do estúdio pediu que a equipe preparasse um jogo de ação, que rodasse na placa System 16, a mesma de Altered Beast. Mas que trouxesse, dessa vez, uma jogabilidade parecida com o um jogo da Tecnos, que basicamente implementou as mecânicas básicas de um beating up, e que estava fazendo muito sucesso naquela época. O fantástico Double Dragon no entanto o próprio Tida fala que seguiu o que foi determinado pelo seu chefe, mas iria criar um Double Dragon que não fosse Double Dragon, para o designer Atecnos já era uma empresa experiente no mercado, que estavam naquele momento trabalhando em jogos da série Kunio Kun, como os clássicos Renegade e River City Ransom e sabiam muito bem o que fazer, para ele não tinha como a SEGA fazer naquele momento, um jogo trazendo novamente o tema de gangues, até porque a própria Capcom estava apostando exatamente nesse nicho, com final fight, pode ser igual, mas tem que ser diferente, Hã? Makoto Utida percebeu então que todos os beating ups que haviam sido lançados até então eram basicamente muito parecidos e com o mesmo tema. Nenhum havia abordado ainda um tema que estava fazendo muito sucesso em jogos de RPG, como Final Fantasy e Dragon Quest, o estilo medieval. Ele então foi a fundo no mundo das histórias de capa e espada, com contos de magia e lendas arturianas, além de também beber na saga épica do Senhor dos Anéis, escrita por J.R.R. Tolkien, após um mergulho profundo nesse mar de influências, o Tida emergiu com um jogo que mesclava a mitologia do Ocidente e do Oriente, com uma pegada que lembrava um pouco os RPGs produzidos pela Enix e pela Squaresoft, unindo as clássicas histórias medievais europeias. Um resultado que afastou o Golden Axe de jogos como já citados Double Dragon e Renegade, trazendo um jogo com uma temática completamente nova e empolgante. Mas ainda faltava um toque especial para Golden Axe, para se tornar um título que possuísse uma cara própria, trazer um protagonista original para representar o game. Foi aí que ele lembrou dos filmes que assistia com seu velho pai, sempre focados em ação e aventura. Quer dizer, ele lembrou de um filme em especial que via a exaustão. Conan o Bárbaro, a adaptação cinematográfica dos quadrinhos, estrelada pelo ator Arnold Schwarzenegger, serviu como um norte para o Tida, que usou o visual e vários elementos presentes no filme, bem como a brutalidade do personagem central. O designer diz que viu tantas vezes uma fita VHS que pegou de Conan, que em determinado momento o material já estava desgastado. Ah, como eu falei... É claro que ele bebeu bastante da fonte de Tolkien e livros como O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Tanto que o Tida comprou muitos trabalhos de artistas e ilustrações que eram baseadas nas representações da Terra-média. Ele usou boa parte desse material para criar os conceitos e construções. Ele falava que era tão fã de Tolkien que se pudesse votaria em Gandalf para presidente. Olha só que doido! As curiosidades do Machado Dourado Golden Axe como todo bom jogo ou franquia da época trazia com ele diversos segredos que poucos perceberam começando pela logo que entre o nome do game há algumas armas como uma espada do lado esquerdo e um martelo e um machado que se cruzam do lado direito outra curiosidade hilária e ao mesmo tempo aterrorizante é sobre os sons de morte do game sejam dos inimigos ou dos personagens principais durante algum tempo se criou um mito na internet que esses sons medonhos foram gravados de alguns prisioneiros em agonia Que passavam pelo corredor da morte Obviamente tudo não passou de boatos Já que os sons utilizados em Golden Axe Foram tirados de filmes Como Conan, Red Sonja ou mesmo Rambo Dá uma olhada só nesses exemplos Falando em coisa esquisita, alguns dos animais, monstros ou feras que aparecem em Golden Axe, já são bem conhecidos pelas histórias mitológicas, ou mesmo pelos contos medievais. Porém, alguns deles são tão bizarros que ninguém tinha visto antes. Como é o caso da Chicken Leg, aquela galinha sem asa que tem um rabo que dá uma rasteira, e que até hoje se perguntam de onde veio aquilo. Aquele bicho já tinha aparecido antes no jogo Altered Beast, Game anterior de Makoto Tida E sua inspiração é meio que uma mistura de ave com réptil E já que a gente lembrou de Makoto Tutida, Aliás, eu já disse que ele é fã de Conan Pois é, né? Não custa lembrar o quanto o cara gostava do filme E também do ator Arnold Schwarzenegger Tanto que nos créditos finais da versão de Mega Drive Aparece um quadro que destaca um personagem Com a mesma imagem do ator, empunhando um machado Possibilidades e limitações mesmo que tivesse sido pouco explorado, o próprio Makodutida confessa que sempre achou a dinâmica dos jogos Biren-Up pouco variada, por isso tentou fazer novas dinâmicas de combate e interação com o cenário. O time acrescentou lâminas cortantes, agarrões diferentes. E até a possibilidade de bater com o cabo da espada na cabeça dos inimigos Trazendo um combate próprio em relação ao que se tinha na época Outra mecânica que acabou virando tendência no gênero Foi a de dar dois toquinhos para frente no direcional e apertar o botão de ação Fazendo o personagem correr e dar uma voadora nos inimigos à frente Também havia o giro de 180 graus para atacar os inimigos que estavam desprevenidos ou mesmo quando seu personagem estava cercado. Mas sem dúvidas, a mecânica mais legal trazida para Golden Ex foi a possibilidade de montar em dragões ou mesmo aquelas quimeras, a mescla de galinha com lagarto que mencionei. Alguns chefes, basicamente, podem ficar sem reação, caso consiga passar por toda a fase com um dragão tomado dos inimigos, já que o bicho tem um bafo de fogo tão poderoso, que o chefão mal consegue ficar de pé. Por outro lado, a System 16 possuía algumas limitações para os desenvolvedores. Não conseguiam, por exemplo, fazer com que três personagens pudessem ser controlados naquele momento. Já que com muitos personagens em tela, prejudicaria muito o desempenho do game. E havia outro problema. Golden Axe possuía fases que precisamos enfrentar verdadeiros exércitos. Com três players, essas batalhas iriam baixar consideravelmente a dificuldade do jogo o famoso porte para Mega Drive. Como era previsto, já que o Mega Drive tinha como sua principal proposta a ideia de trazer games de arcade para a casa dos jogadores, Golden Axe foi portado para o console da Sega, quase que de maneira muito fiel essa versão tem até uma fase a mais, um chefe final surpresa que é a força por trás de Death Eder. além de incluir o um modo duelo, onde Golden Axe se torna um jogo de luta o final também foi modificado, fazendo mais referência à história do que propriamente a brincadeira de metalinguagem com os arcades o primeiro Golden Axe teve versões para as mais variadas plataformas algumas até competentes e outras, vou falar para vocês, verdadeiramente injogáveis. Mostrando a febre que o jogo era naquele período. Golden X 2 Um ano depois, em 1991, foi lançado Golden X 2, exclusivamente para o Mega Drive. Esse jogo trazia os mesmos três personagens principais do jogo anterior. E mesmo que tenham mantido muitas coisas, foram incrementadas algumas melhorias o back attack, que era executado pressionando os botões de pular e atacar simultaneamente, que agora foi alterado para um ataque, digamos, mais útil, que atingia os inimigos por todos os lados. Aliás, os inimigos agora podem ser jogados em qualquer direção, através do agarrão, tornando mais fácil acertar outros inimigos ou jogá-los de penhascos. O sistema de especiais e magias também foi reformulado, enquanto no primeiro o fato de usar a magia gastava todos os potes mágicos, Agora era possível usar parte ou toda a magia segurando o botão e soltando apenas quando o medidor atingisse o nível desejado. Todos os sprites de Golden Axe 2 foram refeitos usando um tablet de desenho touchpad da época. Esse tablet usava tecnologia de sensor posicional que foi desenvolvida pela própria SEGA acredite isso no início dos anos 90 essa tecnologia também foi usada em outro jogo da SEGA World Derby um game de corrida de cavalo que era do Game Gear ainda que no final das contas visualmente falando o jogo não tem assim tanta diferença no entanto um outro Golden Axe que também foi uma continuação era bem diferente afinal qual é o verdadeiro Golden Axe 2? No ano seguinte, a SEGA lançou para os arcades o jogo que alguns consideram a verdadeira sequência de Golden Axe Ou pelo menos da versão original de arcade Então surgia Golden Axe, The Revenge of Death Header Jogo que trazia não só personagens diferentes, como também foi programada na placa System 32 Que eu vou te falar! Era poderosa, e suportava até quatro personagens ao mesmo tempo em tela, e trazia gráficos muito mais bonitos, sendo um jogo completamente diferente do segundo que saiu para a Mega Drive. The Revenge of Death Eder trazia novos caminhos para a franquia, as magias foram novamente ajustadas, pois mesmo que ainda peguemos os potes, como no Golden Axe original, os feitiços mágicos não aumentam o poder com o número de potes coletados, mas exigem um número definido para funcionar. Esse também é o único jogo da franquia em que um dos ataques mágicos não é ofensivo, pois Trix cultiva macieiras, com frutas que recuperam a vida Os jogadores podem escolher caminhos diferentes em dois cruzamentos e três vias Dependendo, os caminhos não escolhidos são totalmente ignorados, ou precisam ser passados mais tarde no jogo, algo bem interessante para o gênero O pior da trilogia de Mega Drive no entanto, o terceiro capítulo da franquia foi lançado de maneira exclusiva para o Mega Drive, sendo chamado apenas de Golden X3, game que foi lançado em 1993 aqui no Japão, e só foi sair no ocidente através do Sega Channel um serviço de assinatura online mensal, onde o jogador baixava o game através de um sistema de conexão a cabo, num tipo de intranet da Sega, o grande destaque de Golden X3 é a sua jogabilidade, que oferece uma grande variedade de ataques com alguns deles sendo bem complicados de se executar, e pela primeira vez trazendo um comando para bloquear ataques dos inimigos, que deu outra dinâmica para as lutas. O famoso sistema de magias também voltou ao modo original do primeiro Golden Axe onde os personagens não podem determinar a quantidade de poções que vão ser utilizadas na magia. A intensidade da magia depende unicamente da quantidade de poções que você possui. Uma inovação interessante é que os personagens podem combinar suas magias, criando um poder muito mais devastador. Lembrando que no modo multiplayer, é possível utilizar a ajuda do colega, para atacar inimigos com golpes combinados. Como já era feito em Streets of Rage, o que foi uma boa ideia. Outra novidade bacana, é a possibilidade de salvar pessoas pelo caminho. Sendo que após uma certa quantidade, ganha-se uma vida extra. Considerado o jogo mais fraco da série, por ter um visual mais simples e cenários reduzidos, Golden Axe 3... Não é tão reconhecido quanto os outros dois games da série Mas trouxe algumas inovações interessantes Como a escolha de trajeto, uma grande variedade de ataques E uma dificuldade um pouco maior Mas o que pesou mais foram as vendas Bem abaixo da média de um Golden Axe E por causa disso, a série ficou em hiato por um bom tempo Até que, agora sim, o pior de todos então, em 2008, a SEGA lançou para Playstation 3, o no mínimo peculiar Golden Axe Beast Rider, que tentou modernizar a franquia, não só atualizando os gráficos, mas também a jogabilidade sendo reformulada. Acontece que nada funcionava bem, sem querer fizeram um dos reboots mais bizarros da sétima geração, mas até que o criticadíssimo Bionic Comando da Capcom. Até o momento a franquia Golden Axe se encontra adormecida, o que é uma pena, não é verdade? Pois sem dúvida é uma parte importante da história dos beating Apps, A ponto de por muito tempo ser um dos games que eram a cara. Tanto do Mega Drive, quanto dos arcades da SEGA. A incomparável e histórica série Golden Axe. Mas eu quero saber de você. Qual o jogo da série Golden Axe que você mais gosta? Me fala aí nos comentários. Eu tô muito curioso.